Fala galerinha, eu sou Norberto, esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário E eu vim trazer aqui alguns comentários sobre o novo livro de Daniel Galera, O Deus das Avencas <risos> Pra quem me acompanha por aqui e já sabe, eu sou, assim, fã de Daniel Galera Eu leio tudo que ele escreve, todos os livros que ele escreveu até hoje Eu li e eu acho que eu tenho todos aqui, mentira, eu tenho quase todos, eu acho que eu só falta cordilheira e esse, Deus das Avencas que eu li no formato de e-book. É o lançamento mais recente e nele, galera disse que para esse livro, né, o modelo de romance tradicional já não servia muito. Não tinha, assim, tipo assim, a mesma potência, né, para tratar de assuntos atuais como nos trabalhos anteriores, como nos outros livros. Tem até uma entrevista que Daniel Galera fala assim, nos últimos anos, percebi que a ficção científica e gêneros semelhantes fornecem mais possibilidades interessantes para tratarmos do presente. Esse bem que a gente parece que vive numa ficção científica mesmo. Não que isso tire alguma relevância da literatura realista. Acho que ainda segue relevante. Só sair um pouco do centro do meu palco. Explica a galera. Então aqui no Deus das Avencas, a gente tem na verdade três novelas. Que começam com a novela que dá nome ao livro. Deus das avencas né? Que se passa ali no começo das, da época das eleições de 2018. Com um casal que tá esperando o trabalho de parto de uma mulher. E um casal jovem. E eles se trancam dentro de casa para viver isolados da sociedade. Isolados da internet. Isolados de tudo. Durante esse momento. para viver esse momento com como um todo até a hora do parto e que seja um parto normal ao mesmo tempo que eles vivem o momento presente deles ali a gente acompanha as inseguranças as incertezas que eles têm enquanto pessoas normais né se preocupando ali se eles vão ser bons para os filhos para o filho que vai nascer se eles vão ser bons pais ou até... ou até não, e até registrando cada momento de contração, um intervalo entre elas, em uma planilha que o cara faz ali no, no, no computador, né? Pra poder passar o tempo e para poder ter todo esse momento bem registrado. Parece bem simples, mas é muito bom como a gente consegue ver, perceber como o Daniel Galera consegue botar nessas páginas, que são poucas páginas, todo o sentimento, todas as preocupações, todos os dilemas que se passam na cabeça desses personagens ao longo de uma situação do dia a dia. É um tipo de escrita que eu gosto muito, que eu me entrego demais, que eu leio com muita concentração. É um grande texto de Daniel Galera. Não tem como negar aqui. Quem leu, quem gosta do autor sabe do que, é que eu tô falando. O segundo conto, a segunda novela, se chama Tóquio. E ela se passa num futuro onde aquecimento global já tá, tipo, pipocado estourado. <risos> fazendo maior sucesso por aí no mundo. E tem crise de alimento, pandemia, doenças, violência. E Todo mundo vive em lugares, né, nas antigas cidades, que são debaixo da terra, tipo como túneis refrigerados, porque o calor é insuportável de, de se aguentar do lado de fora. E o protagonista... Ele tá numa sessão de terapia com outras pessoas e nessa sessão ele reviviu o passado em uma viagem que ele fez para Tóquio. E ele tá ali para aprender a lidar com a lembrança de pessoas da sua família que não existem mais. Mas que as lembranças dessas pessoas ainda existem, porque essas pessoas deixam as suas memórias como se fossem elas mesmas em corpos artificiais ou em alguns objetos, como se fossem é, recipientes que elas botam as memórias ali e aquelas pessoas vivem para sempre dentro daqueles corpos. E isso tudo relembrando assim um relacionamento conturbado demais que ele tinha com a mãe. Vale lembrar que isso tudo acontece no Brasil e as pessoas que escolheram transplantar suas consciências para outros corpos, para outros objetos, elas interagem com as pessoas vivas, mas tem algumas falhas acontecendo, tá entendendo? E eles não entendem muito bem o que é está que acontecendo, é como se a inteligência artificial não suportasse essa tecnologia e tivesse algum erro rolando por ali. Aí é basicamente isso. É muito bom nesse aqui especificamente ver como os personagens são complexos, né? Principalmente é a personagem da mãe, como ela é complexa e, mesmo as pessoas que têm sua mente transplantada, tem esses erros, ela tá como se fosse mais desenvolvida até, apesar de ele saber que não é a mãe de verdade, tem sempre um dilema ali acontecendo por causa da relação que eles tinham, que era muito conturbada e porque a mãe dele era realmente uma pessoa muito complexa e consequentemente o relacionamento deles era muito difícil de ser descrito vamos dizer assim, é uma novela assim, maravilhosa também e para fechar com chave de ouro, a gente tem aqui Bugônia. Recomendo, inclusive, que pesquisem um significado aí que tem tudo a ver com a história. Aí aqui vale lembrar, assim, que o primeiro conto acontece nos dias atuais, né? Tá tendo, tipo, 2018, foi um dia desse. Naquele momento de parto, não sei o que. Daí o segundo, Tóquio, acontece no momento que o mundo tá colapsando. As pessoas estão ali, vivendo, na medida do possível, normal, nesses túneis refrigerados, ainda né? tem sessões de terapia, encontros não sei o que. Só que em Bugônia, o mundo colapsou já. E as pessoas vivem em tribos. São, na verdade, comunidades. E essa comunidade específica que a gente conhece, que é o organismo, vive em simbiose com uma comunidade de abelhas num esquema meio que, tipo assim, a gente não mexe com vocês, e vocês ajudam a gente, a gente acaba ajudando vocês também, tipo assim, os humanos e as abelhas vivendo ali numa relação saudável até então, até que alguma coisa acontece, que eu não vou dizer o que é certamente, que perturba a paz que tá acontecendo ali, entre essas duas comunidades. A protagonista dessa novela é uma jovem, né, ali dessa comunidade, que ela vê as coisas com um olhar diferente, como se ela tivesse um olhar mais à frente, né, do que tá acontecendo consegue avaliar as situações de uma maneira diferente das outras pessoas, e ela se destaca do grupo por isso, por esse jeito dela, e ao mesmo tempo ela não se encontra nesse grupo, porque ela é muito velha para estar com as crianças, né, e muito nova para estar com os adultos. Ela é uma das poucas pessoas que estão ali na idade dela, então ela fica meio deslocada naquele grupo. Depois de terminar, nessas né, novelas, a gente consegue perceber que, assim como em outros livros de Daniel Galera, uma coisa que tá muito presente e que é muito abordada aqui são as relações familiares nas mais diversas configurações, né? Relações familiares diversas com pessoas diferentes mas principalmente da relação das pessoas que são os protagonistas que não é muito boa com os pais deles, que não é muito próxima ou que não é muito saudável. E no meio das novelas Daniel Galera ainda aborda um pouco de questões como distribuição de renda, que tem né, ao longo das novelas é, a citação de poucas pessoas, poucas famílias bilionárias enquanto milhões de pessoas passam fome, milhões de pessoas estão morrendo. Ou o dinheiro que uma pessoa usa num projeto aqui para fazer uma coisa que às vezes nem é uma coisa assim que vai <risos> ajudar a população mundial. poderia Esse único projeto, essa única coisa que essa pessoa faz poderia tirar milhares de outras pessoas de uma situação de pobreza e de fome por exemplo, e também tem muito presente aqui. Eu até anotei a dualidade, né, de, de agir de alguns personagens entre, né, com relação entre viver o passado para não repetir os erros que já aconteceram e assim conseguir, né, enfim, aprender e viver o presente porque o futuro vai acontecer de acordo com o que se faz hoje, no presente, né? Tem algumas, alguns embates que acontecem entre alguns personagens por causa dessas duas questões também. E esses personagens dos dois lados acabam tendo, às vezes, atitudes extremas por causa da maneira como eles pensam e não existe um equilíbrio aí que a gente sabe que deve acontecer, né? Deixa aqui nos comentários o que é que você acha. Aí o questionamento que fica é o seguinte. Antes de O Deus das Avencas, a gente leu Meia-Noite e Vinte. A gente que eu digo sou eu. <risos> e Meia-Noite e 20 tinha um toque de pré-apocalipse acontecendo tá entendendo? É uma, uma, uma vibe ali dos anos 90, daqueles personagens que algo, algo vai acontecer e a gente fica meio no ar sem saber o que é, e aqui no Deus das Avencas a gente tem um cenário de pós-apocalipse não, não tem como negar que existe esse cenário aqui nesse livro aí acordo até com as palavras de Daniel Galera em outro texto, ele diz o seguinte vai ficando evidente que o fim do mundo é na verdade vários fins do mundo simultâneos e interligados, e que eles não ocorrem de uma hora pra outra, e sim se alongam por anos, décadas, talvez séculos. O fim do mundo né? vai acontecendo, o mundo vai se renovando, vai acabando e vai recomeçando ao longo do tempo. É uma fala que dá pra gente né, pensar um pouco, refletir, <risos> alguns minutos da nossa vida. Então é isso, esse foi esses foram meus comentários sobre o Deus das Avencas, o livro mais recente de Daniel Galera que eu li e simplesmente adorei foi uma das leituras que eu gostei muito de fazer nos últimos meses, que tem sido meses de leituras muito boas se você já leu outros livros de Daniel Galera e gosta do autor, ou se tem algum autor algum livro pra me recomendar, bota aqui nos comentários também aqui no box de descrição tem links por onde você pode comprar livros na Amazon Submarino, Americanas, que vai ajudar muito o canal naquele mesmo esquema, né? você não paga nada mais mas o canal recebe uma pequena comissão por isso e ajuda bastante. Segue o de literário nas outras redes sociais. Fica ligado em tudo o que está acontecendo por aqui e obrigado por ter assistido esse vídeo até esse momento. A gente se vê já já por aqui. Valeu!